Essa é a nossa canção, né Chico de Paula, ponta cabeça, feito agora aí nesse período de quarentena, você do outro lado do, do, do, do outro lado, do lado de lá, né? Você está em, em Melbourne, na, na Austrália, eu estou aqui em Belo Horizonte, mas nem isso não, não nos distancia a nossa parceria, essa produção nossa. Isso que a gente vem fazendo, acho muito interessante poder compor, utilizando esses, esses meios, né? Essas formas novas de comunicação midiática, a gente está podendo é, pensar juntos, mesmo tendo aí esses mares de distância. Ok?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 Brincadeira, o sangue na cabeça, isso é morcegar, divertir-se essa doideira, de ver doido eu vou te Bate de brincadeira, o sangue na cabeça Isso é por divertida divertir nessa